E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos utilizar a semelhança para encontrar aproximadamente uma razão. E nós temos alguns triângulos aqui, e eles têm algumas informações, e temos o seguinte, use um dos triângulos abaixo para determinar aproximadamente a razão PN dividido por MN. Basicamente, nós queremos saber qual é o valor desse segmento aqui dividido por esse segmento aqui, aproximadamente. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente determinar isso. Então, o que queremos aqui é determinar essa razão aproximada e, para isso, nós vamos utilizar semelhança. Ou seja, nós vamos ver se algum desses triângulos aqui são semelhantes a esse triângulo maior aqui. E, claro, nós vamos olhar para a semelhança porque esse triângulo só tem somente dois ângulos, e nós até podemos achar esse terceiro aqui, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E se você comparar esse triângulo com um desses três aqui, você vai ver que esse triângulo tem um ângulo de 20 graus e, logo depois, tem um de 90 graus, e não é de 35, como tem aqui. Este triângulo também não tem nenhum ângulo de 35 graus, mas esse aqui tem um ângulo de 35 graus e também tem um ângulo de 90 graus. E se compararmos esses dois triângulos, nós podemos ver que esse ângulo aqui é de 55 graus, até porque, se somarmos 35 mais 90, vamos ver que ainda faltam 55 graus para chegar a 180 graus. Portanto, o triângulo PNM é semelhante a esse triângulo 2 aqui. E, por isso, a proporção entre os lados correspondentes vai ser a mesma. Lembrando que uma proporção é uma igualdade entre razões. E, por causa disso, nós podemos calcular essa razão aqui. E a primeira coisa que nós podemos fazer é identificar os lados correspondentes. Olha, Esse lado Pn aqui ele é oposto ao ângulo de 35 graus. E, se olharmos o lado correspondente do triângulo 2, o lado que está oposto ao ângulo de 35 graus é esse aqui, e se quisermos achar o lado correspondente a MN, que é esse aqui, nós temos que procurar no triângulo 2 um lado que seja oposto ao ângulo de 55 graus. No triângulo 2, quem está oposto ao ângulo de 55 graus é esse lado aqui, e você vai ver que isso vai ajudar bastante a determinar essa razão aqui. Ou seja, para calcular a razão desse lado aqui, por esse aqui, nós podemos utilizar esses valores. Então, calculando essa razão, nós vamos ter que Pn dividido por Mn vai ser igual ao lado correspondente de Pn, que no caso é esse 5,7 aqui. Então, 5,7 dividido pelo lado correspondente de Mn. Que nesse caso é 8,2. 8,2. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Aqui nós estamos falando de semelhança. Por isso, eu não estou dizendo que esse lado PN aqui vale 5,7, e nem que esse lado MN vale 8,2. Isso seria verdade se os triângulos fossem congruentes, mas eles são semelhantes. Então, isso aqui não é verdade. E, por fim, basta eu dividir isso aqui para ver qual dessas alternativas está mais próxima do valor. De cara, eu já sei que essa resposta aqui é incorreta, porque 8,2 é menor do que 10, já que se eu dividisse 5,7 por 10, daria isso aqui. E, além disso, o 8,2 é maior do que o 5,7, por isso, essa resposta vai ser algo menor do que 1. Então, eu também descarto essa alternativa. Logo, restaram essas duas. E eu posso realizar essa divisão aqui. Só que, ao invés de eu colocar 5,7 dividido por 8,2, eu vou colocar 57 dividido por 82. Já caminhei uma casa com cada número. 57 é menor do que 82? Então, eu posso colocar um zero aqui e um zero vírgula aqui. E o número mais próximo que eu acho aqui para dividir é o 6, já que 6 vezes 82 dá 492. E fazendo essa subtração, vai dar 78. E eu posso colocar um zero aqui, e 780 dividido por 82 vai dar 9. E assim, eu vou continuar fazendo a minha divisão, mas como nós queremos um valor aproximado, nós podemos dizer que isso é aproximadamente 0,7, ou seja, a alternativa B. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!